Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço, Caio Nobre, direto de Fimbow Winter, e eu estou aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje a Lanius de Mospelheim aqui com vocês. Tá um calor fudido aqui, não aguento mais isso aqui. Pois é, rapaz. Estamos de volta com o nosso querido mestre Max Viana, que está comigo nas terras distantes aí, no do Winter, enquanto o Alan está no seu calor em Muspelheim. Seja bem-vindo novamente, Max Viana, meu amigo. Rapaz, obrigado. Que frio lazareto da peste tipo bubônica é esse, moço? Vocês me chamaram pra gravar no fio dele. Deixa eu ficar aqui de ba... Dá licença, velho. Tá muito frio, mano. Peraí. Aí, velho. Pronto. <risos> Você tá maluco, velho. Esse negócio de friboim. Como é que é frigo, frigorífico aí, rapaz? Você tá free, doido, mano. Frigorífico é só um Alanis com aquele ventilador ainda ali pra poder tentar... É, não. Né? Mano, tem que, é pra dar um jeito, né? Porque tá tenso. Nós estamos aqui, meus amigos, em terras distantes, porque nós temos que conversar sobre Tyr em God of War. Pra poder falar com vocês por que que o nosso querido deus da guerra nórdico está preso Em God of War Ragnarok Sim, rapaz A gente tem uma história pra poder contar aqui pra vocês E com base em informações do God of War 2018 também Por parte do Mimir Que justificam aí a prisão deste deus Então se você tá curtindo os vídeos de God of War deixa seu likezinho, se inscreve aí Ativa o sininho, hein E não se esqueçam de acessar também o canal do Max Viana Que está aí no comentário fixado Primeiro link aí E se inscrevam no canal dele lá Que tá tendo uns vídeos, ó Lindos e maravilhosos de God of War também E o Max tá morrendo de free, cara Ele tá fazendo um esforço pra estar tá aqui com a gente só porque a galera do Meia Lua merece demais, mano Só tem mito aqui Tanto gravando quanto assistindo Mas, rapaz, bora pra rápido aí Que o frio tá, tá pegando aqui, moço Tá bravo Então, é o seguinte, pessoal A gente viu que o Tyr foi encontrado no trailer do God of War Ragnarok ali, né Atreus e Kratos o encontraram E aí, uma das perguntas que foram levantadas aí é porque que o Tyr tá preso, algumas pessoas já devem até saber na moral Só que tem alguns detalhes com base na história do God of War 2018 que a gente precisa passar aqui pra vocês e também um pouco da mitologia nórdica para poder justificar aí essa prisão de fato e vocês entenderem completinho ali, cara, tudo o que rolou Primeiro de tudo, antes do nosso querido Forrest Max entrar em ação aqui Tem uma passagem que o Mimir conta lá pro Kratos e pro Atreus no God of War 2018 Onde o Ti, ele é um cara que é conhecido por ser o mais justo entre os Aesir ali. É um cara querido, principalmente pelos Yotuns. E ele tem uma amizade com essa raça, com os gigantes lá e tudo mais. Tanto é que ele tem os olhos de Bifrost, como a gente vê no trailer do Ragnarok. Que foi um presente justamente dos gigantes aí, para ele poder viajar mais facilmente entre os mundos. E aí, querendo semear a paz entre os Aesir e os gigantes... O Mimir conta que o Chir, ele foi o responsável, ele foi o embaixador por reunir, né? Tanto o Zezir quanto os gigantes lá em Yotunheim para eles concretizarem essa paz, por assim dizer, né? Mas o Odin, filha da fruta como ele é, ele tinha outras intenções. Claro que ele estava ali muito interessado nas habilidades dos Yotuns, principalmente pela clarividência que os caras têm. Quando eles perceberam isso, eles meteram um pé na bundinha do Odin e do resto do povo que estava lá e falou Ó, oh, vocês não vão entrar aqui nunca mais. Com a nossa magia, mas nenhum ser vivo. E o Tyr ele foi um dos responsáveis aí por esconder a passagem para Jotunheim. E quando chegou lá em Midgard novamente, Odin, perda a vida com o que tinha acontecido, falou: Thor, dá um jeito nos no, no gigantes aqui, por favor. Não quero ver esse povo mais pintado de ouro aqui em Midgard, então mata tudo. E aí o Mimi fala que o Tyr foi o responsável por ajudar os gigantes remanescentes lá em Midgard a fugirem para poder sair fora aí da ira do Thor que tava adorando dar martelada na galera. Mas. Temos mais dessa história aí que o nosso querido Max Viana vai contar para vocês, meus amigos. Peraí, não dá pra contar assim não. Pera aí, deixa eu ficar meio aqui. Forrest Max! <risos> Forrest Max apareceu para contar a história. O que, que aconteceu? Por que, que Tyr foi preso? Tyr sempre foi um amigão de todos, certo? Já contei a história completa de Tirar no meu canal, então vai lá pelo jabá no link da, da, do comentário fixado. You're breathtaking. You're all breathtaking. Tir estava ligado que cada ser tem os seus poderes ali que podem ajudar uns aos outros. Por exemplo, os elfos têm poderes de cura. Os gigantes são bons construtores, tipo pedreiro. Inclusive tem o gigante Tamor, que foi que está caído lá. Em Midgard, por causa do treta com Thor, era um exímio pedreiro. Os anões são ferreiros. Então, tipo, ele pensou, se eu construir um lugar onde todo mundo pudesse viajar livremente entre os reinos, todo mundo poderia viajar e se ajudar, e assim todos teriam uma comunidade melhor, né? Uns ajudando os outros. Por isso que ele foi de reino em reino explicando que ele queria construir o templo de Tyr, onde seria, ia ser o centro de tudo, que ficaria lá em Midgard, e aí todo mundo poderia transitar, para poder se ajudar e cooperar. Obviamente, todos adoraram isso, falando, vamos ajudá-los. Então, todo mundo cooperou para construir o Templo de Tyr. Só que aí, chegou uma, uma certa vez, um gigante correndo todos baforidos lá no Templo de Tyr, falando, meu Deus, socorre a gente, Tyr. Tyr, ele é um deus da guerra que promove a paz. Para ele, é, as guerras devem ser evitadas. E aí que faz sentido ser o deus da guerra para mim, né? Muito melhor que Kratom. Super Kratoman. Bom, então atacando a gente lá em Jotunheim, raio Tyr ajuda a gente lá. E aí quando o Tyr foi lá ver, era o Thor descendo-lhe a marretada em todo mundo lá e dizimando todo mundo. Uma bacafusada rolando lá. Aí tiro foi, deu um jeito no, no, no moleque, né meu irmão no caso. E levou lá pra Asgard, trocou ideia com o Odin, falou: O que tá acontecendo? Aí o Odin, doido, não, tem que matar os gigantes e tal. Os gigantes são a. Ele tava doido já, né? Os gigantes são a... a causa do Ragnarok, vai acabar com a gente, e tava obcecado. E aí o Tyr tentando falar com o Odin pra não fazer isso mais e falando com os gigantes: Não, não quero mais papo com vocês, vocês são muito perigosos, não o quê. E aí o Tyr ficou nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem. Conseguiu uma reunião. Odin vai lá em Yotunhai pra trocar ideia, pra apaziguar a parada, pra acabar com essas tretas aí, que esse negócio, foi pra as ideias já, entendeu? E aí chegou lá, os gigantes meio assim, né? Pô, esse cara vai vir aí, esse cachaceiro vai vir aqui. Chegou lá, Odin não queria nada de apaziguar. Ele só queria dar uma bisoada no templo dos gigantes, pra se ligar o que, que tinha escrito ali, que eles escrevem as coisas nas paredes, colocam as estátuas. Então Odin só tava assim, ó. Os caras conversando sobre a paz, e Odin aqui, ó. Só de olho, rapaz. Só de olho. Só de rebo de olho. E aí, o que aconteceu? Os gigantes, que não são trouxas, se ligaram. Ó, esse cara aqui, ó, ó, ó. ó. O cara tá só olhando ali, ó. E aí, o que aconteceu? Deu uma merda, né? A chinela começou a cantar, o Odin percebeu, ó, meteu o pé. Deixou o Tyr lá pra morrer sozinho com os gigantes. A sorte é que os gigantes gostavam muito do Tyr, por tudo que ele já fez, né? Ele sempre foi honrado, sempre foi honesto e quis ajudar todo mundo lá com o templo de Tyr. E aí, os gigantes falaram, ó, oh, mano, a gente gosta muito de você. Então, você fica de boa aí. Pode ir, ninguém vai te matar. A gente queria pegar o seu pai, aquele lazareto. Mas você pode ir de boa aí, e fica suave. Só que é o seguinte, ó. A gente sabe que o nosso fim tá próximo, tá escrito. A gente não pode fazer nada. A gente não consegue mudar o nosso próprio destino. A gente só aceita. Leva um recado lá pros Azir. O fim de vocês também tá próximo vocês vão morrer no Ragnarok e não tem nada que vocês possam fazer também, então aceita que dói menos, e digo mais Tir, pra você ir embora em segurança, eu dou uma, uma condição, destrói a passagem pra Yotunhai, não quero que ninguém mais venha pra cá, deixa a gente isolado aqui, deixa nós vivendo essa vida vocês vivem de lá, que tava melhor quando era assim aí o Tir, honesto como sempre voltou pra casa, e esconde, não destruiu, ele escondeu a passagem escondeu a passagem lá no reino, entre os reinos, e aí junto com a pedra só usando a pedra... É, Bifrost e os olhos de Bifrost que seria possível acessar esse lugar pra ele ir pra Yotunhai tanto é que ele continua indo lá e os gigantes tá, beleza, tá escondido, tá de boa, fica, fica assim só você vir pra cá, se mais alguém vier eu vou comer o seu, é. ficou só assim beleza, só que o Odin é muito sabido, muito larap, muito, muito olha, bicho é sapiente e aí ele ficou, lógico que ele sabe de tudo que acontece, ele percebeu que o Tyr indo, continuou indo pra Yotunhai e aí ele falou, oh, ô Tyr, qual que tá pegando aí, me ensina aí como é que você faz, onde você esconde é essa passagem aí e tal. E o Tir não, não vou falar, não vou falar, porque o Tir não quebra a promessa, né? É uma das qualidades dele. E aí o Odin falou, ah, mano, esse cara tá conspirando com os gigantes, tá contra nós. Que o Odin tá ficando, tava ficando doido por conta desse negócio do Ragnarok, né? Cada dia mais doido, mais obcecado. E aí ele achou que o Tir tava conspirando contra os Aesir e ficando do lado dos gigantes para esse Ragnarok aí. Então... O Odin achou que seria por bem, prendeu o rapaz, digo até em teoria aqui que com aquela mesma corrente que usaram na mitologia original para prender o Fenrir, porque senão o Tyr facilmente iria se soltar, eu acho. E aí, com o Tyr preso, o Odin começou a fuçar nas coisas do Tyr, e encontrou muitas coisas, inclusive um painel, que ele achou muito suspeito. Só que o Odin não conseguiu ver nada naquele painel que ele arrancou. E a gente só descobre isso quando o Kratos encontra junto com o Mimir, que graças aos olhos de Bifrost que o Mimir tem, eles conseguem ver e aí eles conseguem descobrir como é que faz pra ir, pra ir outro raio. Então, é por isso que o Tyr está preso e tem o dito. Exatamente, cara. Tanto é que o Tyr... Thier... E um outro gigante que é citado lá no God of War 2018 São os únicos que sabem como ir pra Jotunheim Que é a também Tanto é que eles vão lá até ela e perguntam Como que eles fazem pra poder ir Jotunheim Aí tem aquela parada do Cinzel e tudo mais E outras coisas a gente descobre mais pra frente E eu estou aqui como garoto Mais bonita Que cardinho. Eu vim da mitologia grega para acabar com todos vocês Se eu tivesse uma voz dessa eu tava ganhando era dinheiro, moço Ó, o Max falou um bagulho que eu achei interessante ali Que é o fato da possibilidade do tiro estar preso com a Gleipnir, que é a corda que eles prenderam Fenrir, porque ela é feita de coisas que, segundo a mitologia, não existem. Por conta disso, não dá pra quebrar. Eu acho que é uma ideia interessante, afinal de contas, o tiro ele é bem forte, né, e tal, mas também tem, né, a gente vê na mitologia ali, outras correntes ali que são bem fortes e tal, que os deuses têm trabalho pra quebrar. A ideia deles de terem usado a Gleipnir é bem legal, porque poderia fazer referência sem precisar do Fenrir na história. Ou é isso, ou tá faltando energia e pra isso, meus amigos para o Play Energy. <risos> o Pô meia Lua 20, 20% de desconto, e é isso aí. Mas voltando para o assunto, ó, o Gleipnir é realmente interessante. Sim, cara, é uma teoria bem válida mesmo. A gente comentou em algum vídeo que a gente falou sobre o Tyr há pouco tempo atrás aqui no canal, né? Sobre ele estar, sim, preso por correntes mágicas, porque senão o cara, sendo poderoso como ele é, ele arrancaria facilmente. Mas a gente não tinha pensado nessa parada da Gleipnir, né? E o Max tá morrendo ali, mano, no Fimble Winter, junto comigo aqui. Então, assim, bastante interessante mesmo, e a a gente deu uma contextualizada boa aí pra vocês, pessoal, do porquê que o Tyr está preso de acordo com o God of War. E a gente vai ver muita coisa desenrolando aí nesse jogo, porque o Tyr, apesar dele ser justo, eu aposto com vocês, cara, que ele tá ali, né, tipo, meio puto com o pai dele, falando, ah, seu safado, você me prendeu? Então, beleza. Você vai ver o que vai acontecer aqui se alguém me soltar. E ele deve saber de coisas que o Odin nem imagina ali, que podem servir demais pro nosso querido o Kratos e o Atreus. É, eu, eu, eu acho que faz sentido o lance dele, por ser um cara justo, querer acertar as contas. Afinal de contas, a balança da justiça não pende para um lado só. Um acerto de contas ali na visão do tiro pode ser exatamente ele que equilibrar a situação. O que, que você acha, Max? eu tava pensando aqui, agora que vai ter o Tyr na parada, será que poderemos ter dois deuses da guerra juntos? Tem muitas coisas nesse jogo que eles não podem perder a oportunidade de fazer, cara. Na moral, por exemplo, a gente já falou isso em vídeo também, né? Do Kratos utilizar o Mjolnir, juntar os dois deuses da guerra aí, ó, o Kratos e o Tyr pra poder fazer uma vez junto ali, enfrentando os inimigos, seria da hora demais enquanto a gente vê o nosso Kratomax ali lambendo a sua barba, entendeu? Eu acho que, tipo, imagina só o poder de dois Kratomax. Na verdade, não sei se <risos> O, o Tyr tem o poder do Kratomas, né? Mas que ele é mais alto, ele é. Se ele tiver contra o Odin, obviamente ele deve estar junto com o Kratomas, que tá junto com o gigante. Afinal dele, afinal de contas, a mulher dele era é gigante e o Atreus é meio gigante. Então, tá contra o Odin, você tá junto com o gigante. Então tá junto com o Kratomas. Mano, imagina só ter um gameplay com Odin. Viajei agora com Odin, ó. Um gameplay com o Tyr. Então, a gente comentou de. A gente comentou disso num vídeo recente, cara. Sobre a gente poder jogar com o Tyr. Inclusive, a a gente deve fazer vídeo sobre isso aí E já fica o convite aí pro Max Pra gente poder discorrer sobre isso também, mano Vamos Eu topo quase tudo Eu acho que Ia ser muito legal Se desse pra gente jogar com o Tyr Só que ele não, não teria A dos poderes aí Do Tio Clayton ali Porque o Clayton Ele é o Tyr misturado com o Mega Man Ia ficar faltando algumas coisas Mas que ia ser divertido Ia ser um fanservice ia ser, ia ser mesmo O negócio é o seguinte, cara Pro Tier Não importa o quanto você bate Importa o quanto você aguenta Apanhar e seguir em frente O quanto você é capaz De aguentar e continuar tentando é assim que se consegue vencer, entendeu? E o tio vai vencer, cara, você vai ver. Mandou, um tio Vester está longe aí, né? Gostei. E com esse clima gostoso aí, e com o talone apresentando esse vídeo pra vocês aí, Luiz Fire, beijo, abraço, meu querido. A gente vai ficando por aqui, galera. Muito obrigado aí, novamente, ao nosso querido brother, Max Viana, e o Alanis não está se aguentando demais, galera. É o calor. Muito obrigado aí, Caião. Muito obrigado, Alanis. Muito obrigado, galera do Meia Lua. Essa família maravilhosa... Eu me sinto muito bem gravando um vídeo com vocês, mano. Então, muito obrigado sempre pelo convite. Sempre que precisar, pode me chamar que eu tô aí. Quem quiser saber mais sobre as histórias da mitologia dos deuses e também do God of War e de outros jogos também, tá aí no primeiro comentário fixado o meu canalzinho desse cara bonito aqui que vos fala. Max Viana com dois N's porque eu sou enjoado. Se inscreve lá que você vai curtir. Tem vídeo de God of War todo dia vídeo de Botacombat, vídeo do, do que você quiser, você que manda, se inscreve lá que você manda. Exatamente, meus amigos. Sigam lá, vai estar no primeiro link aqui embaixo no comentário fixado e não se esqueçam de dar aquele socão no like, entendeu? Dar aquele gancho na inscrição aí também e dar aquela joelhada pra dar uma diferenciada aí no sininho também, não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. E lembre-se, Ivandrag é um fraco. Beijo pra todos vocês, até mais, e? como um. saiu. <risos> Vamos. <risos>